E o pânico dos investidores estrangeiros com a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, além da ameaça de uma recessão global, continua, o que levou a busca por ativos de menor risco como o ouro a elevar a cotação do metal ao seu maior patamar em mais de seis anos. Em contrapartida, a bolsa brasileira sangrou mais uma vez nesta quinta-feira. O Ibovespa perdeu o patamar dos 100 mil pontos e fechou o dia em queda de 1,20% aos 99.056 já o dólar só não fechou em mais um dia de alta, graças à forte atuação do Banco Central Brasileiro, que pela primeira vez em 10 anos resolveu meter a mão em suas reservas para vender dólares à vista e tentar controlar a alta da moeda norte-americana, que terminou o dia cotada a R$ 3,99. Mas é bom não se animar muito com essa queda de hoje, não, viu? Pois, por mais que o Banco Central tente segurar, a pressão externa deve manter o real desvalorizado e o dólar nas alturas. Para essa sexta-feira é importante continuar de olho nas papas trocadas entre o governo chinês e Donald Trump e nos indicadores da saúde da economia global lembrando que os estados unidos devem divulgar amanhã os números da construção civil de julho e o índice de confiança ao consumidor de agosto por aqui a fgv divulgará os dados de inflação medidos pelo ipcs semanal então fiquem ligados e esse foi o otário Invest de hoje com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia de forma rápida e sem frescura Ui